Então, galera, primeiramente vamos explicar pra vocês o que é osmosiano, né? Bom, osmosiano foi apresentado lá em Força Alienígena como uma espécie alienígena vinda de Osmos 5. Só que como todos nós sabemos, foi feito aí um de que, na verdade, osmosiano não é alienígena, né? Eles são contados como uma subespécie humana e humanos com componente genético único, entendeu? Ou seja, são mutações. Tudo que a gente sabe é mentira. O Kevin nem é osmosiano. Olha aqui, na verdade, eu sou... Sou. Acontece que Osmosiano não quer dizer Ali. É um nome que eu inventei para humanos com um componente genético único. Osmos 5 nunca existiu e basicamente todo mundo foi enganado pelo próprio Cervantes, né? E o Derek até confirma que os genes osmosianos podem ser recessivos, ou seja, um ser humano ele pode ter aí um gene osmosiano, só que ele está adormecido, não despertou. Por causa do Retcon. os osmosianos são extremamente semelhantes aos homos Superiores, né? Também coisa como os mutantes da Marvel, e aos inumanos também da Marvel, mas que todos são subespécies de humanos com componentes genéticos únicos. Na verdade, o Osmosiano significa a mesma coisa Que mutante, então a gente tem aqui, galera Que no universo Ben 10 todo mutante É osmosiano, aí você pergunta Ah Daniel, os osmosianos poderiam estar tá no Omnitrix? Bom, o Derek ele fala Que não, por causa que eles são Mutantes e mutantes não podem estar tá no Omnitrix Mas não é bem assim não galera, isso é uma Meia verdade, sabe? Tipo, por exemplo As mutações do Kevin, né As formas amalgamadas lá do Kevin Elas não podem estar tá lá no Omnitrix No Super Omnitrix porque não foi programado Entendeu? Mas se o Ben ele tivesse ali o controle mesh, né, manjar ali, poderia configurar para conseguir escanear as mutações, entendeu? Ou, por exemplo, as mutações causadas aí por neo darwinismo, no caso, as Formas Supremas, assim, que elas são mutações, mas elas não podem estar no Omnitrix, entendeu? O Azimut não deixa. É igual o Maué, né, galera? Ela é uma mutação aí de Mechamorfo Calvânico que, com certeza, o Azimut não aceitaria no Omnitrix. Inclusive, ele é uma das falhas aí do Asimuth É tipo, ele não chegou a curar o Maué Já é meu vídeo, né? Que eu falei aí de, dos erros do Asimuth e tudo mais Agora, por exemplo Um Pripiatosian B é uma mutação E o Super Omnitrix escaneou de boa então, O NRG tá lá Então, no caso dos Osmosianos Eles poderiam estar sim no Omnitrix Cada Osmosiano tem um poder diferente Cada Osmosiano tem uma habilidade diferente a do Kevin é a absorção O que o torna indispensável para mim Então o Omnitrix poderia escanear cada um desses Osmosianos com poderes diferentes? Sim, tem várias Variações de osmosianos do mesmo jeito que Com os seres humanos em si, cada Ser humano de uma etnia diferente Poderia estar no Omnitrix, eu posso fazer um vídeo Pra vocês explicando isso bem direitinho, viu galera Então vamos conhecer aqui quem São os osmosianos em Ben 10 Primeiramente o mais conhecido de todos Que é o Kevin, né, Kevin Ethan Levin Apresentado pra nós na série Original como um mutante Que pode absorver energia Incluindo isso a energia do Omnitrix Tricks mas aí em força alienígena é nos apresentado ele que ele além de poder absorver energia, também pode absorver matéria, né? Materiais sólidos. Inclusive, galera, uma ideia que eu tive aqui, se vocês quiserem, eu posso fazer esse vídeo: que é tudo que o Kevin pode absorver. Se vocês quiserem, deixar aí nos comentários. E vale lembrar, galera, que como eu falei, né? Cada Osmosiano tem um componente genético único, né? Cada Osmosiano tem um poder diferente. Então, tipo, muita gente acha que o Devlin ele tem o mesmo poder do Kevin, mas não é. não O poder do Devlin é de se transformar naquela forma. Amálgama dos 10 aliens clássicos que o Kevin se transformou quando ele tinha 11 anos, né? Mas o Devlin, ele não pode absorver energia, não. Ele só. O único poder que ele tem é de se transformar naquele bicho ali, entendeu? E o pai do Kevin, que é o Devin Levin, ele não é Osmosiano de verdade porque ele não existiu assim. Porque isso tudo foi uma memória falsa aí pelo próprio Cervantes, como revelado em Benes Omniverse. Nunca tive um parceiro chamado Devin Levin, não é? Você inseriu memórias em mim pra eu me sentir culpado e ficar de olho no Kevin? Sim, honestamente, eu te dei essas memórias. Outro que também não é osmosiano é o Zomboso, galera. Muita gente confunde, mas o, o Zomboso ele não é osmosiano por causa que ele é contado como um humano alterado, entendeu? Afirmado que em algum momento antes da série original, né? O Zomboso ele foi mordido por um zumbi e deixado pra morrer e resgatado por um circo, sabe? E assim, a gente viu em menos universos que existem zumbis na Terra. É que não são alienígenas, entendeu? São zumbis normais mesmo. Aí a gente não sabe né? se o zumbi foi mordido por um zumbi desse ou um Hormenroll, por exemplo, né? Que... Poderia ser um alien zumbi, sabe? Mas a gente sabe que isso fez com que ele se tornasse um humano alterado. Mas não osmosiano, porque osmosiano é algo que você já tem que ser, entendeu? Você não pode se tornar depois, tá entendendo? Agora, os psicolocos, por exemplo, eles são sim osmosianos, né? Cada um deles. O ácido teria é o poder de disparar ácido. É confirmado que ele aprendeu isso com a mãe dele. que é curioso, a gente pensa: será que a mãe dele tinha um poder parecido, né? Com o um dele, só que de cuspir, só que de sendo de outra coisa? Ou talvez ela não tem poder nenhum, ela só ensinou ele mesmo ali, e você tem que seguir os conselhos da sua mãe, né, então ele aprendeu não, não obrigatoriamente ela poderia ser uma osmosiana, né, temos o polegares, né, Que sua super força, né podendo emplacar aí com a linha de esforço do bem como quatro braços, e a mortrança que ela tem, os cabelos dela que estica, né, cada um deles são osmosianos com poderes diferentes, como é pra ser si. outro osmosiano que aparece no clássico também é o Clense, ele tem aí o poder de controlar insetos, né, inclusive ele tem uma ligação com seus insetos, e ele foi ainda mais aprimorado, né, por o Doutor Animal, como confirmado por pop-up, né, por isso que quando ele retorna lá em 10 contra os D negativos ele consegue até mesmo se transformar em um próprio inseto, entendeu? O Cooper, ele é contado como um humano-mutante, ou seja, um osmosiano, com seus poderes tecnopatas. Seus poderes tecnopatéticos são muito irados. Tecnopáticos. E sintam mesmo. No episódio pronto pra briga é um episódio muito legal, que é aquele episódio que o Ben, ele acha que quebrou o laptop da Gwen. Aí ele participa de uma luta lá, transformado no quatro braços. Aparece um monte de mutante ali, né, galera? Inclusive, o Jacaré e o porco espinho, né? Que são os mutantes aí os principais que interagem mais com o Ben, né? Mas vários mutantes. aparecem lá, aparece caranguejo, aparece ciclope lá. E o interessante é que ninguém se surpreende lá. Por quê? Por causa que na época do clássico, os seres humanos já tinham ciência que existem essas coisas em Ben 10, inclusive alienígenas também, né? Tanto que o Tenente Steel falava de Borão, a gente tá caçando aqui alienígenas. Eles já sabiam que existia também por causa da influência do Ben que se transformava nos Aliens, né? E os Aliens eles eram conhecidos no clássico, né? que O Ben tinha os atos heróicos, né? E ficava conhecido por onde ele passava. Mas antes do Ben, os Aliens já eram conhecidos, como por exemplo os Mega Wars, por mais que em Sparkville eles não consideravam eles como alienígenas, pelo menos o prefeito de lá ele falava que se alienígena era de maluco algumas pessoas dizem que é um relâmpago vivo. Outras acham que é uma estática alucinada Talvez uma alienígena Alienígena? Isso é papo de maluco Mas de todo jeito eles sabiam da existência dos megawatts Então por isso que eles não achavam tão esquisito, né? Tipo, aparecer ali o quatro braços, né? E aparecer os outros mutantes também E o legal é que o jacaré o e o porco espinho Eles são irmãos E a mãe dele é um, um ser humano normal É a mãe de vocês? O pessoal diz que nós puxamos ao papai A pode pensar que é porque o pai dele era osmosiano, né? E, e pela questão de cada osmos ser diferente, ele poderia ser uma coisa totalmente diferente. Não ser nem um porco espinho, nem um jacaré. Por isso que eles dois são diferentes, entendeu? Justamente por causa da osmosiano tem a sua variação, tem o seu poder diferente, sabe? Outro que também é um osmosiano é o Michael Morgenstar. E o universo também tem osmosiano sim, galera. Também tem a Nancy Chen. Uma mutante aí com poder de controlar gatos. Tipo, ela pode controlar não só gatos domésticos, mas também tigres, entendeu? Eu acredito que o poder de dela se estenda a qualquer felino, sabe? Por causa que que o Derek confirmou que ela pode controlar também os citracaias, né? Que os citracaias parecem muito com um gato, são associados a felinos. E também, mostrado na série, ela pode controlar aí apoplexianos, como controlou o Ratch. Mas assim, ela não pode controlar todo ser que parece gato. Por exemplo, o Hulk, ele mesmo fala, né? Eu pareço gato, mas eu não sou. Então ela não conseguiu controlar ele, sabe? Não tô tão hipnotizado assim não, minha filha. O quê? Eu pareço gato, mas não sou E antes que você pergunte, claro, assim Eu fosse considerar os meus gatos O Bartolomeu não, por causa que o Bartolomeu É uma entidade cósmica, poderosa Aqui no Milky Way, no universo do canal, né, galera? Então ele não se deixaria ser controlado Mas o Nino, mesmo sendo um necomata, né? Um yokaizão brabo aí Mas ele pode sim ser controlado pela Niense Chan Infelizmente, bichinho Isso mostra o quão fraco é esse branquelo Eu não sou fraco Minha raça é bastante poderosa a questão é que não foi treinado para lidar com controles psíquicos osmosianos. O Fistrig, galera, ele não é um osmosiano, ele é um humano alterado, né? E provavelmente ele mesmo se alterou, ele se mutacionou com alguma tecnologia dele, alguma coisa. A Encantriz, o Rex e todos os seres humanos de Ledio Domain poderiam pensar-se como osmosianos, mas não são, viu, galera? Eles são apenas humanos de outra dimensão, no caso de Ledio Domain, que pode ter mais afinidade com magia, entendeu? O Bezel também. Né, tem afinidade com magia e tudo, mas eles não são osmosianos, aí é um cor totalmente diferente. E os seres humanos com genes alienígenas, né, como a Helen, o Manny, o Peace, o Alan, eles não são osmosianos, viu, galera? É um cor totalmente diferente. Eu expliquei mais sobre eles no vídeo, né? A diferença do que é fusão e o que é híbrido. Se você não viu esse vídeo, clica aí no card, viu, galera? E Claro, galera, temos aí o Agregor, que o Agregor tem os mesmos poderes do Kevin, mas é por causa que o Agregor é um experimento aí feito pelo Proctor Servanus para ser um clone do Kevin, né? Então, por isso que ele tem os mesmos poderes. Na época do supremacia alienígena, né? Que a gente achava, né? Que os mozinhos era eram e tudo, a gente achava que ele era real, né? O Agregor era real. E não apenas os experimentos em laboratório Era contado aí como um osmosiano também Mas então é isso galera Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado comentar aí qual deles você nem imaginava que era osmosiano Qual que você já sabia Qual outro que você acha que deve ser um osmosiano Eu não mencionei aqui Deixa aí nos comentários galera Então deixa aquele like, se inscreva no canal se você Seja membro, ativa o sininho, falou e tchau